Então, primeiro eu quero parabenizar aqueles que estão aqui, que tiveram seus resumos, seus trabalhos aprovados, né? A gente ficou feliz com o quantitativo de trabalhos que foram submetidos para esse evento. E no eixo ensino, hoje é o dia da apresentação destes trabalhos. Nós temos duas avaliadoras aqui, mas eu também, mesmo estando como mediadora, vou colaborar também nessas avaliações sempre que possível, tá bom? Da mesma forma, essas apresentações vão ficar disponíveis no YouTube também, não são apenas as apresentações de convidados palestrantes que vão ficar disponíveis no YouTube, tá? Todas as apresentações do evento, inclusive as apresentações de trabalho, vão ficar disponíveis no YouTube. Boa tarde, A Genô já é meu best friend aqui. Né? A gente troca e-mail. <risos> já conversei muito com a Genô. É, então, no caso, hoje a gente vai começar com as apresentações que vocês que submeteram trabalhos e todos também já conseguiram verificar que tem uma programação específica das apresentações no EVEN. Então, aquelas apresentações que estão no EVEN, eles, o EVEN, ele automaticamente preenche aqueles espaços, colocando intervalos de apenas 10 minutos, porque é o tempo de apresentação de cada trabalho. Esse tempo de apresentação já estava, não é? no edital ser informado de que cada trabalho teria 10 minutos de apresentação eu como mediadora vou ficar contabilizando isso e vou informar no chat tá certo? dizendo tem 5 minutos de... né? tem 5 minutos Gisele tem 1 um minuto, é hora de acabar então eu vou ficar fazendo o controle do tempo ao final da apresentação não vai seguir direto para o próximo trabalho, apesar do que está na programação automática criada pelo EVEN, a gente vai dar mais alguns minutos para as considerações dos avaliadores fazer algum tipo de pergunta ao apresentador, tá? então vai ter esse tempo ainda de observações e perguntas dos avaliadores, a equipe não é, vai responder, no caso o apresentador não é, vai responder essa questão, e aí, a gente segue para o próximo trabalho contando 10 minutos de apresentação. É, eu fui clara, vocês querem que eu explique mais alguma coisa sobre esse processo? Tem uma mão levantada, é, Deise, é outra pergunta ou é a mesma daquela vez? Deise? Boa tarde. Foi clara, mas se puder avisar sobre o tempo de vídeo, porque vamos estar apresentando, não vamos ter acesso ao chat sim sim verdade então eu posso verbalizar interromper verbalmente vocês ou Pode. pronto ok certo desde essa mão levantada é pergunta nova não Camila eu acho que foi daquela hora que ficou aqui salvo nada. Tá certo. <risos> obrigada nada então alguém mais tem alguma pergunta sobre isso se não acredito que podemos iniciar a primeira de hoje não é é o trabalho, um relato de experiência sobre o processo adaptativo dos discentes de enfermagem durante o ensino remoto emergencial. A apresentadora é Natália Camille da Silva Neves. Posso apresentar? Sim, você pode apresentar. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. É, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, eu sou estudante do Bacharelado em Enfermagem do IFPE Campos Pesqueira. E eu vou falar um pouco sobre o nosso artigo, que foi intitulado Um relato de experiência sobre o processo adaptativo dos discentes de enfermagem durante o ensino remoto emergencial. Esse trabalho foi desenvolvido por Katia Leite, Eduarda Cavalcante, por mim, Thalita Juliana e Robert Van, que foi o nosso orientador. É, tudo se inicia quando há um aumento progressivo dos casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. Então, visando reduzir os impactos dessa doença, o Ministério da Educação, por meio da portaria 343, de 17 de março de 2020, é, suspende as aulas presenciais e institui o ensino remoto emergencial. Diante desse cenário epidemiológico, as instituições de ensino elas precisam se reinventar. E é aí que as plataformas virtuais, como o Google Meet, o Google Classroom, o Google Docs, entre outros, ganham maior visibilidade e passam a atuar como ferramentas no processo de aprendizagem. No entanto, durante esse processo adaptativo, algumas, alguns obstáculos foram surgindo. E é justamente sobre eles que eu vou focar a minha apresentação. O objetivo do relato de experiência foi descrever o processo de adaptação de quatro discentes do curso de bacharelado em enfermagem do IFPE Campus de pesquisa A metodologia é, trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência que baseou-se na vivência de quatro discentes durante o primeiro contato com o ensino remoto emergencial. A construção desse relato se deu através da distribuição de das das funções de cada um e de reuniões com virtuais com o orientador. É, a construção foi durante a vivência do Programa Tutorial 2, do período de agosto a outubro de 2020, com o apoio das professoras de iniciação à pesquisa em saúde. É, a busca foi por artigos que versassem o ensino remoto emergencial, metodologias ativas e a pandemia de Covid-19. O instrumento de coleta de dados, foi o Memorial de Trajetória de Sente, que foi um instrumento proposto pelo Programa Tutorial 2, onde os alunos deveriam expressar os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas expectativas, e foram respeitados todos os critérios éticos, e as buscas para o levantamento bibliográfico foram feitas nas seguintes plataformas. Periódicos CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, Lilacs e PubMed. É, ao iniciar a vivência desse novo método, alguns desafios foram surgindo e a, houve a prevalência de alguns sentimentos negativos entre os alunos, como o medo de não conseguir as, entregar as atividades durante o prazo, é, a ansiedade, a frustração e também algumas problemáticas que já existiam, alguns problemas socioeconômicos foram expostos, porque alguns alunos não tinham acesso à internet, não tinham é, aparelhos digitais não tinha um local adequado para os estudos. Ademais, ainda existiu o estresse por passar muito tempo em frente à tela de um computador ou de um celular, a sobrecarga de atividades, o medo de não não conseguir é, gerir o seu próprio tempo. Então, pensando nisso, a instituição propôs é, algumas estratégias para tentar minimizar esses essas, essas questões. E uma delas foi a entrega de chips, materiais de apoio, é, aulas gravadas, momentos síncronos e assíncronos. E aí, ao longo das semanas, foi possível ver uma progressão entre os alunos, que passaram a assumir uma postura de autonomia, onde o aluno passou a ser o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. É, dentro do que foi exposto, a gente conclui que houve algumas problemáticas durante o processo adaptativo, mas que a resiliência dos estudantes e a persistência deles junto com as estratégias do corpo docente e da, institu da instituição, contribuíram para uma construção individual e coletiva do, do conhecimento. É, esse relato, ele teve algumas limitações, por causa do pouco tempo de produção e também para análise das experiências. Mas, as contribuições acadêmicas visam, visam trazer, é, visam reduzir os impactos negativos do ensino remoto sobre os discentes. É isso. Obrigada. Obrigada também. Nem precisei falar, você foi bem sucinta, não usou os 10 minutos, então não precisei fazer esse destaque. Abro agora para as avaliadoras, quem gostaria de iniciar? desde eu acho que... Oh, Pauline está? Eu posso começar, então? Estou abrindo aqui, ah, até. Pronto. É começar, a Pauline, ou eu, eu começo? Tranquilo, fique à vontade. É, eu gostaria de parabenizar a é, Natália pela apresentação. Ela foi muito objetiva, assim, bem clara na sua apresentação. A, o design da apresentação também estava muito bom, é, muitas imagens. Então, assim, chama a atenção do avaliador, certo? E quanto ao trabalho em si, é, é um trabalho de extrema relevância, né? Principalmente para a gente, enquanto professor da instituição é, é, em que Natália estuda, a gente consegue é, visualizar muito bem tudo que Natália trouxe na apresentação, né, no, na perspectiva também de docente é, do IFPE. Então, assim, a gente realmente percebe que vocês, é, a resiliência que você trouxe, né, a gente consegue realmente visualizar por parte, não de todos, né, mas a gente sabe que a grande maioria tem se esforçado bastante, né, de maneira a enfrentar essas dificuldades que a gente está vivenciando no ensino remoto. Então, assim, ela delimitou muito bem o trabalho, trouxe essas ferramentas que a gente está utilizando, de fato. É, e quanto ao, ao, ao, ao resumo em si, também, é, parabenizo, ela seguiu todo o a linha... É, que é exigida, né, para resumos, para trabalhos acadêmicos, delimitou muito bem a introdução, o objetivo, método, o resultado e as considerações finais. Então, assim, parabéns e sucesso na trajetória, certo? Parabéns a todos os envolvidos no trabalho. Obrigada. Oi, Natália, oi, pessoal. Natália, eu gostei bastante da apresentação. Achei que você foi muito clara, bem sucinta, do jeito que, que normalmente deve ser nessas apresentações de trabalhos, em eventos e congressos, porque nunca se tem muito tempo, né? E eu acho que a apresentação estava bem bem produzida, sintética, eu acho que é bom, não, não, não tinha muita coisa, não ficou bagunçado na hora que você vê, né? Então, eu acho que isso é bem legal, juntando com o que se lê, do resumo, com quem apresenta e como apresenta, também o, o, os slides que são produto dessa dessa apresentação, né? Então, isso aí eu achei que foi bem legal. É, eu acho que essa temática do que a gente está vendo aqui hoje, nesse que vai aparecer aqui nos outros trabalhos também, ela vai ser uma temática ainda que vai demandar bastante estudo no futuro. Então, eu acho que possivelmente, futuramente, não só pesquisadores acadêmicos e tal, mas também alunos podem é, pensar nessa temática do ensino remoto e tudo que gira em torno disso, né, tudo que está envolto nisso, para pensar possíveis trabalhos, artigos científicos e até trabalho de conclusão de curso, abordagens sobre as dificuldades e também sobre o que o que isso apresenta de avanços e potencialidades para o ensino, né, que eu acho que também tem. As dificuldades são grandes, a gente vai superando, mas também tem outras questões que vão aparecendo também aí, que são importantes de ser destacados. É, eu, você citou algumas dificuldades aí. Eu só, na hora que eu li o resumo, eu não vi é, uma apresentação do, de, de potencialidades no relato de experiência, entendeu? Eu vi mais uma abordagem vinculada às dificuldades. Não é o um problema, mas quando, talvez em outro estudo, quando você for pensar nisso, quando você coloca uma temática ampla assim, no título, seria importante você ampliar também nos resultados, falar das dificuldades, mas também trazer alguns algumas outras perspectivas de avanço contrárias também a essa questão das dificuldades. Isso você pode pensar para os próximos estudos e tudo mais. É uma dica, na verdade, não é que um grande problema no trabalho de vocês. O trabalho está bom, poderia com certeza ter observado também essas questões, mas também depende do que se encontra na plataforma, do que está escrito, que os alunos que vocês avaliaram aí na plataforma trouxeram. É só uma dica, mas foi muito boa na apresentação, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você algo, Natália, sobre as observações que foram feitas? Eu gostaria de agradecer, em nome de todo o grupo, principalmente a pessoa de Robert Van, que foi muito presente, e sempre estava ali eh, ajudando a gente de qualquer forma que fosse necessária. Obrigada, Natália. Abrimos então para o próximo. O trabalho é intitulado Ensino Remoto. Consequências no processo de aprendizagem durante a pandemia COVID-19. Apresentadora Letícia Fernanda Magalhães de Holanda. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Posso começar já? Sim, meu áudio está melhorou? Tá. Tá apresentando? Tá mal? Tá iniciando, começou. Tá iniciando. Começou, tá certinho? Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia Fernanda e eu sou estudante do curso de Enfermagem pelo Instituto Federal do Pernambuco, Campus Pesqueira. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Ensino Remoto, consequências no processo de aprendizagem durante a pandemia Covid-19. Esse resumo foi desenvolvido por mim, Letícia, por Ana Júlia, Juliana Vasconcelos, Thais Amanda e as docentes e orientadoras Ana Karine e Célia Vasconcelos. Então... É, após a Organização Mundial de Saúde decretar a pandemia do COVID, da Covid-19, é, logo ali, três meses após o primeiro surgimento do caso lá na China, medidas de segurança elas precisaram serem tomadas no Brasil e no mundo. Entre elas, uma das mais importantes, o isolamento social, que ele acarretou na paralisação das instituições de ensino e, a fim de minimizar os danos nesse processo de ensino-aprendizagem, foi adotado o, a modalidade de ensino remoto, que foi instituída pela portaria número 343, de, 13 do, de 17 de 3 de 2020, que concede a, essa transição das aulas presenciais para as aulas que utilizem tecnologias digitais de informação e comunicação, a TDIC, e aí é que surgem as, as consequências que eu vou apresentar adiante. Esse é, estudo teve como, como objetivo relatar as consequências da utilização do ensino remoto vivenciados por um grupo de estudantes do curso de enfermagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campos Pesqueira, no período de agosto ou outubro de 2020. Tratou-se de um relato de experiência com, é, com abordagem qualitativa, que buscou as consequências da utilização dessa modalidade, é, baseado na experiência de quatro estudantes de enfermagem, e aconteceu durante a disciplina do Programa Tutorial 2, onde eram realizados encontros síncronos por meio da plataforma do Google Meet, e onde as temáticas sobre metodologias ativas de ensino e as dificuldades silenciadas pelas discentes foram abordadas e discutidas. A coleta de dados aconteceu por meio de um memorial reflexivo que possibilitou que o grupo evidenciasse os impactos que essa metodologia, da metodologia em questão. O estudo está de acordo com os aspectos éticos assegurados pelas resoluções 466 e 510 do Conselho Nacional de Saúde e não foi necessário submeter ao comitê de ética, uma vez que o relato experiência de experiência diz respeito às próprias autoras. É, em relação aos resultados, é, quatro temáticas foram comumente é, um impasse para as discentes, começando pelo sentimento de ansiedade, insegurança que por se tratado de uma metodologia nova para a maioria das docentes, é, despertou o receio sobre a qualidade do profissional e se o ensino remoto ele poderia afetar nesse sentido. É, esse resultado ele vai no encontro ao do estudo Os Desafios da Mudança para o Ensino Remoto Emergencial na graduação da Unicamp, de Amaral e onde foi relatado essa hesitação perante o fim da a, das atividades remotas como também a dispersão durante encontros síncronos, e como isso pode prejudicar o desenvolvimento acadêmico. Seguido da dificuldade na autodigestão do tempo, que nada mais é do que a dificuldade para gerir os horários de estudo. E esse impasse ele atingiu as discentes de acordo com as especificidades que cada uma apresenta, o que leva ao terceiro ponto, que é a conciliação de afazeres, que está relacionado basicamente a conseguir conciliar a fazer de domésticos, profissionais e acadêmicos, que é o que é chamado de jornada dupla e o que também foi observado no estudo intitulado é, Educação a Distância e Ensino Remoto, Distinções Necessárias de Caixa Heróis, onde a maioria da, dos respondentes afirmaram ser praticamente impossível é, ajustar as tarefas de maneira efetiva, você se encontrar em um ambiente doméstico, onde tem componentes que prejudicam a concentração, a organização em horários que seriam destinados para a aprendizagem. E, por último, é, a ausência de aulas práticas. E é totalmente compreensível, que nesse momento não é viável, mas essa situação, ela interfere no desenvolvimento profissional e técnico, logo que o ensino prático científico, né, ele configura um pilar essencial na formação acadêmica do enfermeiro em si, e que a longo prazo ele pode ocasionar a fragilização da formação da área de saúde, o que é evidenciado no estudo da educação superior em saúde, a educação à distância em meio à crise do novo coronavírus no Brasil, onde é ressaltado que o ensino remoto ele não engloba todas as competências da graduação e pós-graduação em saúde. E, por último, conclui-se que, diante das consequências arrancadas, notou-se que, apesar do ensino remoto emergencial constituir a alternativa mais viável no momento, o mesmo não contempla, em sua totalidade, as competências atribuídas ao curso de enfermagem. Todas as referências, e foi isso. Muito obrigada. Obrigada também, Letícia. Também, você só gastou seis minutos. Todos os grupos até o momento vem... não vêm... É ameaçando o limite de tempo. Parabéns por essa capacidade de ser sucintos. Eu abro agora para as avaliadoras colocarem suas observações. Deu para ouvir bem o que eu falei? Falaram que meu áudio estava um pouco baixo. Tá tranquilo, Camila, eu estou ouvindo. Eu acho que foi lá no começo, viu? Bem, eu posso começar, já que eu abri aqui o áudio. É, queria parabenizar a Letícia e a todo o grupo, eu acho que esses trabalhos, como eu falei lá para a Natália também, são muito bem-vindos nesse momento, vai apresentar dificuldade, mas também potencialidade no formato de ensino. A gente tem uma característica diferente de outras graduações, né, de, outros, de outras formações, porque a gente... Tá se formando para ser trabalhador na saúde e no campo da saúde a gente precisa praticar algumas coisas são competências e habilidades conjuntas que vai fazer com que nós consigamos é, fazer uma assistência adequada gerir adequadamente os serviços então há uma complementaridade aí de competências e habilidades que são de, desenvolvidas durante o curso então isso é uma das principais questões para nossa formação em saúde para quem está fazendo cursos nessa área, porque, como você mesmo colocou, e como diversos autores colocam, há aí uma necessidade diferenciada. É diferente de você formar um engenheiro, talvez, formar um administrador. Posso até estar falando bobagem, mas a gente lida com vidas. E de forma diferenciada. O nosso trabalho é, na grande parte dele, é assistencial. E quando não é assistencial, é em prol da assistência. Então, esse é um complicador aí, né, que traz essa questão do ensino remoto e da pandemia, mas é, apesar disso, eu no, no trabalho de Natália e no seu, a gente consegue, de certa forma, apesar de não ter sido é, colocado em evidência, perceber alguns avanços no sentido de o que a instituição, o que os docentes também conseguem é, promover de, de adequação a esse momento, que vai ajudar os alunos a de desenvolver as atividades. Então, eu acho que aí a gente consegue perceber essas potencialidades, né? E o, esses trabalhos de vocês são importantes nesse sentido. Acho que você trouxe uma coisa que é muito legal, que é uma discussão é, mais aproximada com outros estudos. Você citou dois estudos aí, que foi bem interessante. Eu acho que isso reforça mais ainda o ponto de vista dos resultados, do trabalho, do trabalho científico em si, que é a gente debater com outros colegas, outros pesquisadores e estudantes que estão estudando esse mesmo tipo de temática, então eu parabenizo muito isso. Eu acho assim, em comparação à minha experiência, né, na época de graduação, vocês estão bastante evoluídos, as tecnologias, também as metodologias ativas, e esses encontros com a ciência, o amadurecimento no uso de plataforma, como o próprio trabalho de Natália mostrou, e agora você trazendo essas referências, mostra o amadurecimento dos alunos de graduação, os alunos de curso técnico, nessa maior aproximação com, com outros autores e com a ciência de fato. Então, parabéns para vocês, foi ótimo. Eu acho também, só mais uma coisa, Ele disse, uma dica também. Você tem 10 minutos, eu acho que você falou um pouco acelerado, você podia falar um pouco menos acelerado, não teve problema de compreensão da sua fala, não é essa a questão, mas eu acho que pensar um pouco, falar pausadamente, vale a pena, eu sei que a gente é colocado nessas situações aqui, muitas vezes o aluno não está acostumado a vir a público falar né, para 100 pessoas numa sala e saber que está gravando, mas é só uma dica, no futuro você vai melhorando isso, tá certo? Na sua linguagem? Tchau, tchau. É, eu só né, confirmo o que Pauline colocou, né, é, com relação a todo o esforço que tanto os docentes quanto os estudantes é, vêm mostrando, né, nesse momento, de adaptação do ensino remoto, né, é, você, Letícia, conseguiu... É, abordar muito bem todos os temas, certo, que envolvem o seu trabalho, é, trouxe a, algumas definições, certo, e também trouxe é, uma, um, um pouco mais da abordar, é, aprofundou um pouco mais do, da vivência em si é, do estudante nessa modalidade remota, né, alguns aspectos da saúde mental que envolvem é, esse estudante, que a gente sabe que influencia diretamente na, no, próprio, na, no próprio processo de aprendizagem desses alunos. Então, assim, está sendo uma tarde muito é, de muito aprendizado para mim também, enquanto professora, certo? Eu escutar vocês está sendo muito bom para a minha formação docente, certo? Então, assim, parabéns para vocês, é, espero que vocês continuem a estudar, porque como a Pauline colocou muito bem, é uma, é um, são, são consequências que a gente vai é, continuar é, é, verificando, pesquisando ao longo dos anos, daqui para frente, porque nós não sabemos até que ponto essa modalidade ela está sendo eficaz ou não. A gente sabe como você colocou ela ela traz algumas algumas exigências para o aluno como a autogestão do tempo é, a, a responsabilidade né de, dele dele adquirir essa esse protagonismo no ensino remoto a gente a gente precisa que de fato que vocês assumam esse protagonismo então eu acho que vocês estão você trouxe muito bem esses sentimentos que estão envolvidos no ensino remoto com relação ao, ao discente e também é interessante destacar como vocês precisam realmente protagonizar é, o processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade. Então, assim, parabéns, e eu ainda concordo com Pauline na questão da velocidade da fala, que realmente foi um pouco corrida. A gente entendeu muito bem, você apresentou muito bem, mas você pode respirar um pouquinho e continuar a sua fala. Muito bem, parabéns, está é, sendo uma tarde muito proveitosa. Parabéns para todos. Letícia, se quiser responder alguma coisa... Muito obrigada, Iracim. Muito obrigada, Paulinho. Eu, eu reconheço esse que eu falo muito acelerado mesmo. É porque quando eu estou nervosa, eu não sei o que acontece. Que eu, eu vou atropelando as palavras. Mas eu espero que tenha dado para entender, né? Mas eu você vou... não atropelou eu não, fácil. viu? Você não atropelou não, viu? Não se tá certo. Muito obrigada, minha gente. Isso. Obrigada, Letícia. Eu já coloco aqui que todos os grupos estão dentro do tempo. Eu não consigo nem fazer o anúncio dos cinco minutos, porque eu já vejo que está nas conclusões. <risos> então, assim, tenham essa calma, tá certo? Eu acho que vocês conseguem ficar dentro dos dez minutos. Eu vou chamar agora o próximo grupo, cujo trabalho é intitulado A Utilização das Metodologias Ativas Enquanto Estratégias de Potencializar o Processo de Aprendizagem em Tempos de Ensino Remoto. A apresentadora é Gisele Faustino Nogueira. Uhum. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Me confirme se já está aparecendo. Está abrindo, abriu. Tá ok. Boa tarde. Eu sou José Faustino, do curso Bacharelado de Enfermagem, Campus Pesqueira. Esse relato foi produzido por Cleiton Ferreira, Júlia Catarina, Maria Ariane e orientado por Robert Van Pedrosa e co-orientado por Carla Cristine. Ele é intitulado a utilização das metodologias ativas, enquanto estratégia de potencializar o processo de aprendizagem em tempos de ensino remoto. É... A identificação do novo coronavírus se deu na China e, consequentemente, surgiu em, no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. E com como estratégias de enfrentamento e contenção, as autoridades entendem que não não existia tratamento específico para o COVID, que que medidas de prevenção como uso da máscara, lavagem das mãos e principalmente o distanciamento social, eram imprescindíveis nesse achatamento da curva de, de, de transmissão. E nesse, nesse sentido de fechamento da, de, de, do isolamento, foi necessário o fechamento de instituições de ensino, sendo necessária a adaptação desse, dos ensinos pelos ambientes virtuais. Foi necessário é, um planejamento... É, com formação para os professores, pois se tratava de um de algo novo, que ainda não tínhamos vivido, e as instituições, ao se reinventar, começaram a usar ambientes virtuais, e alguns professores fizeram uso das metodologias ativas, os quais englobam várias ações com o intuito de inserir o aluno de forma ativa nesse, nessa produção de conhecimento. O objetivo é relatar a experiência acadêmica dos, dos alunos do módulo 2 do curso bacharelado em enfermagem, com a vivência das metodologias ativas no ensino remoto. O relato de experiência se deu na, no tutorial, e em parceria com a disciplina de iniciação à pesquisa em saúde, por meio de encontros síncronos, pelas plataformas Google Meet, e Google Sala de Aula, que foi proposto um memorial de trajetória, onde os quatro discentes iriam colocar os seus sentimentos, as fragilidades, as potencialidades desse modo de ensino e posteriormente foram comparados e surgiram pontos comuns, como a utilização da metodologia ativa, o que, com o intuito de fundamentação teórica e respaldo científico, fomos instruídos a pesquisar e selecionar artigos nas bases de dados, com periódico, CAPES, Google Acadêmico, e com é, palavras-chave, é, e conseguimos... É encontrar artigos que versassem sobre adaptação a esse novo modelo de ensino e com a relevância das metodologias ativas. Como resultado, os memoriais apresentaram essa dificuldade de acessar a internet, a falta de, de espaços apropriados, a dificuldade em manusear as tecnologias. E sobressaiu a importância das, das metodologias ativas no ensino, que despertam a criatividade a flexibilidade e a maioria de, de, de sessão dos alunos na discussão, de se sentirem à vontade para contribuir para a discussão com o professor. E as tecnologias digitais como ferramenta de facilitar o aprendizado, como os quiz, os jogos, os quadros interativos, que possibilitam a interação de professor e aluno simultânea. É, facilitaram para o compartilhamento de ideias e foram fundamentais para tornar o ensino remoto mais dinâmico e atrativo, diminuindo os sentimentos de, de cansaço e estresse que eram gerados nessa metodologia. E a metodologia ativa atrelada com as tecnologias digitais possibilitaram a construção coletiva do conhecimento, que é onde acontece a quebra de paradigma, ao qual Freire falava, que era da educação bancária, onde o professor era o único detentor do conhecimento e o papel dele era apenas repassar para o aluno. Então, com as metodologias ativas e as tecnologias, surge a, a construção coletiva do conhecimento, surge não, potencializa. E é, é interessante dizer que a educação problematizadora de Paulo Freire, que ele defendia, é uma forma... De, das metodologias ativas de ser concretizada, essa ideia que ele defendia, despertar a criatividade, a liberdade, a responsabilidade e a autonomia nos discentes. O apoio institucional no processo de adaptação foi extremamente importante. O, a disponibilização de, de chips com internet, a disponibilidade de atividades e conteúdos impressos no campus e alguns professores gravarem as aulas, porque infelizmente sabemos que alguns alunos foram necessários trabalhar então esse apoio foi extremamente importante para a permanência dos discentes e as metodologias ativas foram potencializadas porque sabemos que ela já existia mas o ensino remoto ela possibilitou uma educação um aprendizado de maior qualidade e a contribuição para a formação crítica e autônoma para tomada de decisões sabemos que esse despertar para para olhar crítico e reflexivo e responsável, são qualidades que na enfermagem são imprescindíveis. Espero que nós, enquanto profissionais e futuros profissionais da saúde, tenhamos condições de nos posicionar nos mais diversos campos de atuação de forma crítica, reflexiva e principalmente científica. Trago uma frase de Paulo Freire que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou construção. É importante que essas metodologias sejam cada vez mais potencializadas e usadas e despertem nos alunos e discentes essa autonomia e confiança em se posicionar nos diversos campos. Obrigada. Obrigada, Gisele, também com tempo de sobra. <risos> sem problema nenhum aqui com relação ao tempo. facilita o meu trabalho, eu gosto bastante, podem continuar assim. É, Agradecendo, então, a sua apresentação, eu abro o espaço agora para as avaliadores comentarem. É, eu posso, posso começar, Pauline? É, Gisele, parabéns pela sua apresentação, assim, foi bastante, é, corroborou com tudo que foi apresentado até aqui, né? Vocês parece que, parece que com, se, com, é, se combinaram para trazer uma linha de, de, de raciocínio e assim a gente tá na metade, quase na metade, né, das tá na metade das apresentações da falta Samira. Mas assim, tá muito bom, é, e a gente percebe, consegue, consegue visualizar mesmo diante de toda essa dificuldade que a gente tá vivenciando, tanto para vocês enquanto alunos, como, como para nós enquanto professores, porque nós também tivemos que nos reinventar é, estudar novas ferramentas, a gente, eu, é, é, isso é uma experiência minha, a gente antes estudava o conteúdo, porque a gente sabe que a área da saúde tem sempre uma atualização, né? Hoje a gente, além da atualização, a gente precisa também estudar ferramentas novas para trazer algo inovador, algo que engaje vocês, principalmente para uma questão que você trouxe, você fechou muito bem o seu trabalho, quando você fala da importância das metodologia, metodologias ativas na formação do profissional de saúde, especialmente do profissional de enfermagem. porque Tomada de decisão, é, espírito crítico, é, aberto, deve, é um profissional que deve estar sempre aberto a, a receber e repassar conhecimento, certo? Então, essa autonomia, essa percepção crítica ela é, deve ser inerente ao profissional de enfermagem, tanto da graduação, tanto enfermeiro, quanto técnico de enfermagem. Então, essa, essa, esse sentido da, da, da aprendizagem significativa, ela deve, ele deve perpassar por todos os profissionais, dessa da, da, é, independente da categoria, certo? E isso é uma proposta, é uma, é uma missão da, da nossa instituição, enquanto Instituto Federal, né? É de proporcionar, de fato, uma formação integral e que forme tanto o profissional como o cidadão, certo? Então, assim, sua apresentação foi muito boa, você trouxe Paulo Freire, você, você trouxe muita... você é, trouxe... eu fiquei maravilhada, é tanto que eu quis falar logo. Então, assim, parabéns, novamente, eu só tenho a parabenizar, fiquei, fiquei empolgada. Agora eu deixo para a Pauline, eu queria continuar de onde Mirela iniciou aí, falando das metodologias ativas. Eu volto a dizer que vocês são, a apresentação de vocês é muito, muito madura. Tem uma, uma fala coerente, sabe o que está falando, fez o trabalho, entende o que está falando, porque a gente também sabe, né, quando as pessoas se colocam para falar de alguma coisa que elas de fato não entendem, dá para perceber, e, e não é o que está acontecendo aqui. Eu percebo que vocês, de fato, pesquisaram, estudaram sobre isso. Então, eu acho que um reflexo, é, apesar de todo o né, reflexo ruim da pandemia, uma das coisas que a gente precisava pensar nesse momento é o fato de que a gente quer trabalhar com metodologias ativas e para que isso serve. Serve para criar é, pessoas que são críticas e capazes de fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Porque, mais uma vez, eu me coloco aqui em avaliação. Na minha época da graduação, é muito fácil, como eu sou docente, posso falar, por mim é muito fácil, como docente, a gente chegar ali, né, aproveitar, dar aula remota, eu chego ali, pego 30 slides e saio falando de coisas que eu conheço. E sabendo que eu conheço mais do que as outras pessoas, eu posso falar o que eu quiser. É diferente de quando o aluno vai em busca, de quando o aluno pesquisa, de quando o aluno vai detalhar, aquela temática e vem com a gente já com um olhar, é, um olhar alerta, um olhar atento. Então, eu acho que esse trabalho é importante, não só por falar das tecnologias de e, e das questões em torno da, da pandemia, né das modalidades de ensino, o que é que isso traz para a gente é, de mudança, mas também de abordar essa questão das metodologias ativas, que eu acho que ainda hoje, para muitos, compreende como tipo, ah, o professor não quer dar aula não, ele vai mandar pesquisar, eu vou pesquisar, é isso que ele quer. Ele quer que eu fique duas horas ali disponível, pesquisa ideal por ele. É totalmente diferente. Isso que você coloca do Paulo Freire, eu acho que é uma concepção importantíssima. E você, vocês do grupo, né, no caso, fizeram isso muito bem de atrelar essa ideia do Paulo Freire, que na verdade ele, a ideia dele é da metodologia ativa. Ele é um cara que não quer ensinar nada para ninguém, ele sabe que ele também tem a aprender. Então essa junção entre a metodologia ativa e concepções de Paulo Freire no seu trabalho ficou muito boa, a abordagem ficou muito boa porque uma coisa é muito próxima da outra na minha leitura. E Paulo Freire falava isso, né? A gente tem uma compreensão, é, se a gente faz uma leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. Então é isso, a gente precisa compreender o momento que a gente está de pandemia, de dificuldade, de grandes obstáculos, né? E como é que a gente pode transformar isso, seja nós do corpo de ensino, a instituição em si, né, que vai promover aí, como vocês colocaram, chip e tudo mais, essas mudanças tecnológicas também, mas como o um aluno pode se colocar nesse momento, eu acho que o Paulo Freire faz essa discussão muito bem. Então, eu quero é, parabenizar o grupo, parabenizar a sua apresentação também, Gisele, eu acho que a suavidade da, da sua voz, eu acho que isso é legal, é, e, e dizer para vocês que é mais um trabalho aqui, que felicita o nosso encontro, tá muito muito legal. Então de parabéns todos os grupos. Gisele, abro para você agora fazer suas considerações finais. Então agradecer que eu entendo que da importância dessa construção, que ela se deu online, a gente não se viu pessoalmente e foi foi difícil, mas que bom que teve um resultado positivo. Sim. Eu gostaria também de considerar que todas as três apresentações até agora falaram justamente sobre o ensino remoto, as dificuldades, como as avaliadoras bem colocaram, né? E aí, mas aqui é cada uma delas falando algo que complementa a outra, a gente consegue ter essa visão agora mais clara com a discussão sobre metodologias ativas. E eu queria colocar aqui, né? Essa experiência de que eu lembro que quando estudante eu fiz a dupla graduação. Então eu fiz bacharelado e licenciatura. Então, enquanto no bacharelado a gente tinha aquelas aulas bem bancárias, quando eu chegava no centro de ensino e tinha aulas de licenciatura, eu me sentia como se fosse transportada para outro mundo. Então, assim, essas pessoas são loucas. Bota logo aqui uma estátua de Paulo Freire na frente para todo mundo bater continência quando chega. Mas aí acaba que, com o passar do tempo estudando mais sobre isso, a gente compreende a importância, né? dessa forma de, de ensino. Depois eu coloquei a mão na minha cabeça e pensei, mas realmente, em que momento eu aprendia? Eu aprendia quando eu estava em sala de aula, só ouvindo, eu era um receptáculo ali. O que eu fazia no máximo era memorizar. O que eu conseguia ler era memorizar. Eu aprendia quando eu ia para casa, observava minhas, é, minhas anotações, eu revia conteúdo, eu tentava aplicar aquele conteúdo de uma forma prática. Então, era naqueles momentos que eu aprendia. Então, quando eu parei para criticar aquilo que eu achava que era sempre o, o correto, o único meio de um aprendizado acontecer, né, é que eu comecei a perceber que, de fato, eu nunca aprendi naquele método. Eu só memorizei. E por isso, quando eu queria saber alguma coisa no futuro, sobre algo do passado, que eu sabia que já tinha visto, eu nunca sabia, porque eu nunca soube de verdade. Eu memorizei para uma prova. Não é? Então, assim, colocando isso para pensar, todas essas apresentações de vocês me trazem, né? me remetem a isso. E eu fico muito tocada quando alguns alunos colocam isso, né? De que as nossas metodologias ativas, quando a gente tenta aplicar, é, a gente que aprendeu um pouquinho como fazer, né? A gente, quando tenta aplicar, recebe esse tipo de comentário de que é a gente que não está querendo ensinar. Aí eu me pergunto, são pessoas que nunca tiveram essa crítica de entender que, na verdade, você que nunca quer aprender. Você só quer receber informação e memorizar. Bom, diante disso, né, a gente segue para o último trabalho. Eu acabei me estendendo aqui nessa, é, nessa divagação. O último trabalho de hoje, eu vou participar como avaliadora junto com Pauline. Né? Mirela vai ser avaliada nesse momento. O trabalho é intitulado Monitoria de Educação em Saúde no Ensino Remoto. Um relato de experiência... A apresentadora é Samira Mislane da Silva Santos. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Samira. Vou apresentar assim o meio de lado porque estou com um probleminha na webcam, certo? É. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela. Não sei se vai aparecer aqui. Só um minuto. Está aparecendo? Está. Sim. Bem, é, como vocês puderam ver aí, meu nome é Samira, sou estudante do curso técnico em enfermagem do IFPE campus Belo Jardim e vim aqui apresentar para vocês é, o nosso trabalho científico intitulado como Monitoria de Educação em Saúde no Ensino Remoto, um relato de experiência, cujos autores são eu, Thais Badé da Silva, Elionai Alves de Lima, Mirson S. dos Reis, nascimento. Iracema Mirella Alves Lima, nascimento. Angélica de Godoy Torres Lima. E vamos lá. É, nossa introdução. É, como vocês puderam ver né, até agora o momento, é, dentro do cenário pandêmico que a gente está vendo do Covid-19, o ensino remoto foi a forma de ensino adotada no Brasil e no mundo para suprir as necessidades de distanciamento social. Esta modalidade de ensino tem passado por um momento de adaptação, visando ofertar o ensino aos discentes. Deste modo, é, tornou-se ainda mais necessário o um apoio pedagógico, através de monitoria. Nessa perspectiva, o programa de monitoria ganha relevância, ao ser entendido como uma ferramenta de apoio pedagógico, pois o discente monitor e o assistido tem a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em determinada matéria, que no nosso caso foi a educação em saúde. É, objetivos: o objetivo foi relatar, né, as experiências da monitoria acadêmica na modalidade remota vivenciadas por nós, né, estudantes da do técnico de enfermagem da disciplina é, educação em saúde na pandemia. A metodologia como metodologia, a gente utilizou ferramentas de comunicação para a execução das atividades. As atividades ensinam a monitoria. Então, a gente quis trazer quais foram para vocês. Foi o Canva, né? não sei se muitos conhecem aqui, mas ele é um aplicativo, tanto pode ser usado como no notebook e é, computador, como pelo celular, porque como muitos trouxeram aí, é, muitos estudantes não têm... É, esse meio de acesso notebook essas coisas então foi uma das ferramentas que foram utilizadas para a montagem né de cartazes é, cartilhas é, para montar infográficos e também o adat como vocês podem ver aí o símbolo é utilizado para para tanto a gente se comunicar né com os nossos orientadores da monitoria quanto também utilizado para os próprios é, estudantes né, da, da disciplina, vir até nós, é, monitoras, e tirar suas dúvidas. Também tem aí a questão do Google Meet, como vocês podem ver, que é uma das ferramentas que mais está ajudando né, a gente nesse momento pandêmico. E esse Google Meet, geralmente a gente ia assistir a aula, quando a gente podia participar das aulas assim, e também foi uma ferramenta que ajudou para que os monitor, a gente, né, como monitor, pudesse dar suporte ao aluno. Também teve o Google Classroom, que também a gente podia entrar na sala de aula e acompanhar junto com os alunos quais, quais eram os temas que eles estavam abordando e também disponibilizar algum material que a gente achava pertinente resultados e discussão. Bem, é, foi levantamento, foi feito um levantamento né, bibliográfico é, relacionado à, à educação e saúde, e esse levantamento tanto foi para os nossos resultados e nosso trabalho propriamente dito, quanto também para nós próprios mesmo, como monitoras, é, procuramos literaturas, é, livros e, e várias coisas assim que pudessem tanto nos ajudar como monitoras, quanto também para que a gente pudesse repassar o nosso conhecimento. Também teve a produção de materiais didáticos, né? Que como vocês podem ver aí no, no trabalho, é, nós montamos o, uma cartilha da qual tinha exposto cinco passos para elaborar uma cartilha. E também um vídeo. Esse vídeo a gente fez com o intuito de que pudesse ajudar aquele aluno a, a tanto baixar o aplicativo, como instalar no celular, como é, fazer o seu próprio tra trabalho. É, disponibilização de horários para atendimento ao discente Essa disponibilização de horário foi feita uma tabelinha. A gente montou uma tabelinha no Excel, para que fosse é, organizado os horários, tanto da gente monitora, quanto também para não ficar uma bagunça de, eita, é, um aluno precisa ser assistido, mas, é, eita, quem vai? Essas coisas. É, orientação no, na elaboração da cartilha educativas. é como eu falei para vocês, eles... Tinham essa, essa disciplina de, de educação e saúde e tinham é, como um trabalho em grupo montar a sua própria cartilha. Então, é, a gente... Samira? Samira? Alô? Você caiu um pouquinho, você <risos> tem três minutos, tá? Tá. Deu para ouvir, né? Resultados e discussão. É, outras instituições né, estão desenvolvendo também uma monitoria remota, utilizando uma gama de recursos, como pode-se observar em Silva, que fez uso do WhatsApp para interação ou comunicação, monitor decente. E, e em seu contexto, na monitoria remota, desenvolveu a exposição de materiais dos conteúdos teóricos, adotando como instrumento didático mapas mentais produzidos no Word e, posteriormente, comentários convertidos em PDFs no powerpoint. Também foi feito confecções de cartazes educativos é, por próprios aplicativos de celular e formulários do Google Forms. Conclusão, contribuições. A monitoria remota faz parte do novo cenário educacional em que estamos envolvidos, com a ferramenta do ensino dando suporte aos docentes e auxiliando os alunos. Essa nova modalidade traz consigo a necessidade de novas adaptações, seja por parte do professor, para fazer a relação entre monitor e assistido, como dos monitores com novos recursos a serem utilizados. Em razão desse panorama, a monitoria tornou-se um objetivo essencial para o auxílio dos docentes no processo de ensino-aprendizagem, o que proporcionou aos monitores o embarque nesse desafio remoto. E, por fim, as referências. Obrigada. Obrigada, Samira. Parabéns pela apresentação. Pauline, você gostaria de começar? Deixa eu abrir aqui. Bem, é, teve alguns pequenos cortes na sua fala, mas deu para entender. Eu acho que a internet, em pequenos momentos, ali falhou, mas dava para ver no slide, que também estava muito bem organizado. Eu gosto desses slides, assim, que não são poluídos e para a gente tentar vincular a fala ao que está trazendo ali, do que é texto principal, do que vale a pena, de fato, apresentar, colocar no slide, né? Eu acho que essa experiência, é, eu acho que foi a, a sequência da ordem, talvez não tenha sido escolhido, é, pensado, né, Camila? Mas, eu acho que termina complementando, mais uma vez, o que foi falado anteriormente nas outras apresentações. Nesse momento que Samira traz aqui o grupo dela para a gente, na minha percepção, é, coloca esses alunos que são monitores, né, e no lugar também de que nós, professores, estamos, com as dificuldades também dos recursos tecnológicos, de como a gente vai abordar, qual a melhor forma que os nossos colegas os, e os alunos podem é, aprender aquele conteúdo, né. Então, acho que faz uma aproximação, coloca também o aluno no outro, do outro lado, é, assim como nós, professores, tivemos que inventar jogos quase ininventáveis, né? Inventar técnicas quase inventáveis, eu acho que isso traz para a gente é, essa questão e coloca vocês num lugar de de aprimoramento, de criatividade, de possibilidade. E eu acho que essa é a parte boa, que é o que a gente vê aqui, dessa confusão toda que, que a pandemia gerou. Eu acho que a parte boa é que tem coisas que não vão voltar atrás, né? Ninguém vai querer abrir mão de certas coisas, por exemplo, criar cartaz no Canvas quando tiver um curso de extensão, é, como é que a gente pode criar cartazes, hoje em dia as pessoas usam o WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem celular, quase, né, de forma geral, então são ferramentas, são oportunidades que tanto vocês como alunos e principalmente como monitores é, puderam experimentar nesse fato é, absurdo e terrível da pandemia. E eu acho também que, de certa forma, nessa apresentação da Samira, traz para a gente mais um debate aí, que é a questão da autonomia, de como a gente pensar em protagonismo e autonomia. E eu acho que como um grupo de monitoria, alunos que estão em monitoria, junto para ajudar outros colegas, né, numa disciplina, ou numa atividade, eu acho que ele se coloca no lugar de protagonismo, se coloca no lugar, não é autossuficiência, né? Ah, eu sei tudo, vou fazer tudo e vou apresentar o meu ponto de vista, não é isso. Mas de aprender também outras formas e como você, assim como nós e, e várias outras pessoas, pode se organizar na sua vida. Porque é muito fácil, talvez, para mim, que já passei por graduação, especializações, mestrado, estou no doutorado, falar disso aqui. A gente termina se tornando... Camila, minha colega no doutorado, é, deve ter a mesma ideia. Assim. Eu, a gente termina se tornando meio, meio autodidata. Chega um momento que tem ali muito, muita gente, professor, três, quatro, para fazer orientação, co-orientação. Se você tiver seu orientador, já está bom demais. Então, eu acho que a gente disponibilizar monitorias, formas expressivas e criativas de oportunidade, para que os alunos entrem em contato, em contato com o outro e experimentem, né, junto dos colegas, novas formas de fazer, é isso que esse trabalho traz. E eu acho que tem uma importância muito grande nisso, sabe? Eu acho que é, coloca vocês exatamente no lugar de protagonistas, no lugar de, de sucesso, de evolução, não ficar ali como na, na conversa anterior, aguardando ensinamento, aguardando que o professor indique tudo para vocês. Então, eu acho isso, isso muito legal. E, por mais que se tenha dificuldade a gente percebe que vocês foram criativos, né? Os outros grupos também apresentaram isso, vocês trouxeram uma ferramenta nova, aí, que a gente ainda não tinha visto, que é o Canva, que é muito bom. Talvez os outros grupos, as pessoas que estão aqui nessa sala, possam depois buscar é, isso que Samira falou eu queria parabenizar o grupo mais uma vez por isso, cada cada um com um tema diferente, eu vou fechar aqui de forma geral, né? porque eu acho que só o Camila vai falar agora, depois. Então, eu acho que vocês trazem isso, trazem complementariedade né? é, nos, nos, nas temáticas em si, e eu acho que esse último grupo, essa fala da Samira e desse grupo aí, inova nesse sentido de aproximação aluno-aluno, na criatividade, na oportunidade, de dar novas experiências para os monitores, para os alunos e para nós, professores, aprenderem com vocês, com, com as coisas que vocês veem aí no mundo, que talvez a gente não veja. Parabéns, muito obrigada. Olá, Samira. Bom, para não ficar repetindo né, as palavras de congratulação de, de Pauline, eu tenho perguntas mesmo. Eu, tenho, eu gostaria que vocês respondessem algumas coisas, tá certo? Por exemplo, é, eu entendo que a pesquisa bibliográfica que vocês escrevem nos resultados e discussão faz parte da monitoria em si, né? é o conteúdo da monitoria que foi pesquisado. O que eu queria saber é como foi que veio não é, a ideia de usar esses mecanismos específicos. Foi um protagonismo de vocês? Você já tinha um conhecimento prévio sobre estes, essas ferramentas, esses instrumentos? Eu gostaria que você fosse é, é, mais específica, esclarecesse melhor essa esse protagonismo que vocês tiveram na construção de todos esses equipamentos. É, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é em relação às referências finais que a gente trouxe no trabalho. Não, não. Eu, eu queria que entender vocês, os monitores, já que é um relato das suas experiências. Como foi que veio as ideias de utilizar estas ferramentas em si? Por sinal, eu já conheço, usei o Canvas também. Eu conheço. Vocês tinham já um conhecimento anterior? não é Ou não? Fez parte da não. pesquisa direcionada sobre não. isso? Era isso. Entendi. Não, é as ferramentas que a gente trouxe, que eu trouxe também para apresentar para vocês aqui, que o grupo inteiro fez. É, foi em relação, principalmente ao Canva, foi também um aplicativo, uma ferramenta nova para a gente. Então, é, é uma experiência que, assim, a gente vai levar e, principalmente, assim, a gente utilizou em outras disciplinas. Então, tanto como monitor, a gente aprendeu e repassou o nosso aprendizado para os estudantes que estavam é, vindo em busca da gente para auxiliar nos seus trabalhos, quanto também em uma outra disciplina, que a, nós ainda né, somos estudantes, então, em outra disciplina, foi é, utilizado o Canva. Então, foi muito útil porque, tipo, a gente meio que... É, da mesma forma que ajudou a outra turma, né, do primeiro período no tempo, é, pudemos ajudar a nossa turma. Então foi vamos supor que uma monitoria dupla, sabe, de, de, de duas, duas vias. Então foi muito prazeroso em relação a, a novos conhecimentos. Espero que tenha respondido a pergunta. Sim, sim. Vocês não tinham conhecimento anterior, vocês conheceram, buscaram, né? É, informações específicas sobre essas ferramentas. Então assim. É, de fato, é, nesse momento eu vou repetir agora as palavras de Pauline, parabenizando vocês. Pauline, te respondendo, a divisão é aleatória, mas eu acho que deve ter uma inteligência interna dentro do Evin, <risos> que conseguiu organizar os trabalhos né? de uma forma que, que eles casaram muito bem, inclusive na ordem, como eu disse, os três primeiros meio que se complementavam, aí o último é o único que é de monitoria. Não... Então, assim, eu achei que ficou... É muito bom essa essa organização das apresentações mas ela foi aleatória é, e finalmente esse trabalho ele vem de fato para fechar tudo isso colocando esse protagonismo muito claro não é do estudante porque agora ele é um estudante monitor né não, não é apenas ele no papel de estudante em si que a aula expositiva não quero que é, interprete minhas palavras de uma forma errônea do que eu falei anteriormente não é que ela não não serve para o aprendizado, certo? É que ela é uma ponte do aprendizado, ela é a primeira parte. Você tem lá na aula expositiva né? Aquele, aquela sementinha de conhecimento, mas ela não é suficiente para garantir o aprendizado se não houver o protagonismo do estudante e se não houver o uso de outras ferramentas, outras formas de aprendizado, certo? E aí, o que eu quero colocar aqui é que vocês agora estavam no papel de monitores. Então, é como se fosse um limbo entre seu professor e entre seu estudante. Eu já fui monitora também na né, minha época de estudante, além de também orientar monitorias. Então, eu sei bem o que é isso, né? As pessoas vêm para vocês antes de ir para o professor, porque sentem que existe né, uma abertura maior. Você é o seu colega, você vai dar, é, como eu vou dizer, liberdades adicionais que vocês não dão, espero, né aos colegas. Então, existe né, é, essa aproximação com os estudantes. Ao mesmo tempo, vocês não são estudantes ali naquele momento, né? Vocês são os monitores. Então, eu imagino que, de fato, tenha sido um aprendizado para vocês. Eu recomendo que todo estudante tente ou se engajar em um projeto de extensão, um projeto de pesquisa ou um projeto de monitoria, porque é uma competência adicional que vocês aprendem que escolas privadas às vezes não têm a mesma potência de oferecer essas oportunidades como escolas públicas, que é o IFPE, a nossa casa, tem, então eu acho que é um potencial que não pode passar sem ser explorado, né e aí eu parabenizo a todos os grupos que apresentaram aqui hoje, porque mostra que vocês compreendem o papel transformador da educação, do ensino e o papel que o IFPE tem não é, colocado nesse tempo agora de pandemia da Covid-19 e o quanto a gente busca se esforçar ao máximo para oferecer para vocês a melhor, o melhor, a melhor experiência de ensino aprendizado possível. Tá? Então eu queria agradecer aqui, colocar isso e abrir o um espaço para a Mirela que levantou a mão é, eu levantei a mão só para é, reforçar, né, é, a questão da, da importância da, do programa de monitoria no IFPE, né, a gente sabe que tem tanto a importância enquanto a ferramenta de gestão, porque a gente sabe que estudos mostram, né, trazem que é, é, diretamente, é, está diretamente relacionada a uma taxa menor de evasão escolar, né, é uma ferramenta e com relação também à questão do processo de ensino-aprendizagem, que como Samira trouxe muito bem, é uma oportunidade que o estudante tem de aprender a aprender, né? de, de exercitar a docência, né? ver se ele tem realmente esse espírito, essa, essa, essa tendência a de ser professor. Né? Ele consegue vivenciar as dificuldades do professor e também as dificuldades enquanto aluno ele consegue ter essa experiência, e outra coisa que também é muito importante, ele precisa estudar mais ainda, aprofundar seu conhecimento, para poder repassar aquela, aquele conhecimento, e também a questão de, de extrema importância do programa de monitoria, é a aprendizagem entre os pares, como Camila bem colocou, né, a gente é, tem uma abertura maior entre vocês que são colegas do que, por exemplo, entre o professor e o aluno. Então, essa relação mais estreita entre a estudante assistido e estudante monitor também é uma, é uma estratégia de sucesso do programa de monitoria. Infelizmente, a procura, às vezes, não é tão grande, mas, assim, é por isso que eu quis, quis destacar, porque eu faço parte da comissão de monitoria daqui do, da instituição, e, assim, é só aproveitar esse espaço, nós estamos aqui com uma audiência de 80, depois vamos para o YouTube, então, assim, é só para destacar a importância de vocês, enquanto estudantes aproveitarem e se apropriarem é, dessa oportunidade de serem monitores. Assim, não é fácil, a modalidade remota é cansativa, as meninas, aí eu trago um gancho, né, da experiência das meninas, elas elaboraram esse vídeo, um vídeo muito esclarecedor, elas não conheciam a ferramenta, e elas fizeram, com, com os poucos recursos que elas têm, elas conseguiram fazer um, um material muito bom, muito bom, bastante didático mesmo, elas conseguiram exercitar a docência de uma maneira excelente, exemplar. Então, assim, é só para dar os parabéns <risos> e enfatizar a importância da monitoria. Okay, obrigada aí, mirela por ter colocado isso. Samira, suas últimas considerações. Sim, quero agradecer é, tantas considerações de, de todas vocês. E, e eu fico grata, não <risos> tenho nem o que dizer, mas é, fico grata por tudo e pela oportunidade também. Então, é isso. <risos> Agradecemos então a todos os ouvintes aqui, também gostaria de esclarecer que haverá uma premiação de menção honrosa ao melhor trabalho que vai ser apresentado durante este evento, tá? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos, no encerramento vai ser anunciado qual foi o trabalho que vai receber um certificado de menção honrosa. Então, eu espero que isso estimule vocês a participar mais vezes do evento e de programas também de ensino, pesquisa né? e, e extensão, ok? Agradeço a todos pela presença, pela participação. Eu dou por encerrada, então, esta, esta apresentação de trabalho.